Agora, eu tenho experiência de conversando com pessoas que são algumas radicais no tocante ao tratamento inicial, e quando a gente conversa com essa pessoa, a gente vê ela. Conversei com várias pessoas ao longo da minha vida aqui. Ficam tremendo e viram daí defensoras daquilo que criticavam no passado. Nós temos que buscar uma alternativa. E quem tem que buscar uma alternativa? São os médicos. Ah, o primeiro sinal né, para o médico buscar a solução, ele tem que ter liberdade o tratamento off-label é o direito dele. É o direito dele. Por exemplo, um cara tem uma doença, está num, num fim, num cantão longe, lá em Newark. Eu servia em Niuac há muito tempo, agora em Niuac está diferente. Tem asfalto. No meu tempo não tinha asfalto. Vamos supor que alguém fosse acometido de uma doença lá em Newark e, e ela teve uma evolução bastante rápida. O médico, ó, a evolução é rápida, tem que tomar esse remédio. Ah, tem que buscar em Campo Grande. Naquele tempo, buscar em Campo Grande, eram 180 quilômetros. Né? É até Sidolândia. a terra de Sidolândia ela tinha asfalto. O cara fazia as contas, ó, para ir voltar, vou levar oito horas. Pode ser tarde, oito horas. Tem que tomar alguma coisa, vamos tomar esse aqui. Ou o paciente não, não tomava, esperando ir buscar o remédio em Campo Grande, ou talvez buscando em São Paulo, que talvez não estivesse em Campo Grande naquela época. O médico tem que ter essa liberdade, tentar resolver o assunto. É igual, não sou médico, né, a gente vê em filmes aí, o cara tá com uma febre enorme, tem que jogar o cara dentro de uma banheira gelada. É, é o eu sei que isso não é remédio, sei disso. Mas é uma alternativa, pô. Tem que buscar alternativa para isso aí. Então eu tenho visto muita gente que era radicalmente contra certas coisas. Quando ele pega dois, alguém da família pega ele. Ele procura uma maneira de atender aquela pessoa. Então, prezado Boulos, fique em casa economia e que eu me, te vê depois. Agora, querer me culpar aqui da fome no Brasil, né? Ele fala, ele que fala e desemprego, você está de sacanagem, né? É um paspalhão, realmente. Né? É o procurando aí fazer demagogia. Agora, nunca vi esse cara né, ao lado da lei, ao lado da ordem, respeitando a propriedade privada, respeitando o emprego. Eu não vi a esquerda, quando se fechava tudo em São Paulo, que ele é de São Paulo, o partido dele ele falando que... Como é que ficam os empregos? Eu nunca vi ele falando isso aí. Se não é o governo federal socorrer com auxílio emergencial... O ano passado equivaleu sim, o total 800 dólares, a TV Globo falou que eu menti, mas fazer as contas um pouquinho acima de 800 dólares, fazendo as contas com o preço do dólar atual. Nós procuramos atender na medida do possível. Não tinha como dar mais, porque a cada mês, quando era 600 reais, chegava-se próximo ao endividamento de 50 bilhões por mês. Quem tem o Brasil, apesar da grandiosidade do país, não aguentava o um endividamento Prolongado, diminuiu-se o valor do.